Dela. E aí, ó, enquanto estiver aqui, está filmando. Né? 70 minutos. Você sempre deixar no chão assim, ou você não levantar. vamos levantar mais um pouquinho. Né? Só para você, aí, assim, aí. Você, você olha a né? imagem. Você é lindo, né? Você é, livre, né? Você é Vai ter a gente, vai Aqui, Nós vamos fazer uma pequena versão do que todos vocês sabem. O movimento. Grande empresário, né? Eu gosto muito dessa tabelha porque eu conheço há muito tempo, esse momento, de estava em Quando eu fui andar na terra, no aeroporto, começar a vida, e com um de fato, trabalho muito, muita música e com que a gente, a dedicação de todos juntos para construir o que eles fizeram construir uma cidade mais rica, mais justa, num certo sentido de dar oportunidade a muita gente e valor aquelas coisas que não tinham valor. Na época eu estava vereador e fui presidente da, é, presidente da Comissão de Meio Ambiente e a gente discutia sobre a seleção do lixo, plástico, um papelão, um vidro e colocar em lugares diferentes, eles ficavam vindo da gente, eu fazia palestras em escola, e falava assim, isso que aí tá louco. Hoje todo mundo sabe reciclar o lixo e a cidade toda agradece o trabalho de uma multidão de pessoas que seleciona em casa e leva, e vende de faz um trocadinho e, e sai feliz e contente, porque o lixo não é, lançado, não é lançado nas vias públicas e não há necessidade do departamento de limpeza fazer aquela coleta. Hoje a cidade de Franca tem é, um índice muito alto de um cuidado com o meio ambiente e isso aqui agradece muito a esse pessoal que se dedicou à vida para trabalhar. É claro que ele ganhava dinheiro, mas ele distribuía oportunidade. Quais essa palavra? Oportunidade. Quantas pessoas desempregadas ajuntavam com as latas e tal e ia lá e ele comprava o pão, ele pagava água, pagava a luz, porque ele tinha oportunidade de uma pessoa receber, ajuntar as coisas pequenas formando um grande é para depois o caminhão levar embora. Aqui estão os filhos. E eu admiro esses meninos porque eu também fui freguês e sou freguês lá. Para pra... buscar coisas de valor que estão lá, que de outra maneira seria destruída. É, mas ele, ele faz, além de receberem, dá, dá oportunidade das pessoas escolherem. Romildo, eu fiz vários vídeos, vocês podem procurar aí no YouTube, Romildo Ferro Velho, vocês vão encontrar a história junto com a esposa que começou, de é, uma maneira tão simples, ensinando, empurrando carrinhos, fazendo carroças e depois a, a, a, a Kombi, o carro, e foi formando esse grande trabalho que a cidade toda recebeu. Eu conheço bastante das sucatas de Franca e quase todos os depósitos de sucata têm uma semente do Romildo. Gente que trabalhou lá, aprendeu lá e depois foi assim: não, eu vou continuar. A região Cássia e Miraci, esse pessoal que veio de fora trabalhando lá e depois foi voltar para a cidade para fazer o trabalho que esse estava fazendo aqui na cidade de Franca. Por isso. Eu quero dizer para vocês que o um Romildo é uma daquelas pessoas que a gente tem que tirar o chapéu e tem que reverenciar por causa da sua determinação. Morreu o pior a 63 anos, eu já estou com 69 anos, né, mas ele viu muita coisa bonita. e ele era grato a Deus o pastor e a gente teve a oportunidade de fazer registro um dia brotar dentro dele aquele sentimento de gratidão pela vida ele venceu, ele venceu e é o um vencedor e por isso nós temos um Nossa vida está nas Seja mãos Deus. de Deus. Nós vamos terminar, Amém. eu vou fazer uma oração. Depois nós vamos orar todos a oração do Senhor e receber a bênção a postura, Amém, Deus Que Deus possa abençoar e consolar. Amém, a Bíblia Deus. tem uma passagem que diz assim: Deus não desampara o órfão e nem a viúva. Se ali você está protegida pela graça e a bênção de Deus a sua força vai ser multiplicada. Os filhos também, porque glória vocês têm um farol também da graça de Deus e do referencial de vida que é o Pai de vocês, vocês Você podem orgulhar Deus. por isso. Porque a graça de Deus vai estar dando o consolo e o conforto. Nosso Deus e bom Pai, nós estamos neste dia tributando glória e honra ao teu nome. E a gratidão, Senhor por conhecer uma pessoa tão especial que deixou um exemplo de trabalho, de luta, de ajuda. Nós te louvamos, Senhor, porque ele construiu uma família bonita, os filhos do Marcelino, toda essa breia de gente e os amigos que são muitos que aqui estão. Nós te suplicamos a tua bênção, o conforto do teu espírito, o bálsamo que vem de Ti para dar-nos refrigério e que nos momentos de saudade sejam um momentos de gratidão. É o que nós te louvamos e te pedimos, Senhor, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo, Pai nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nossa, o vosso reino seja feita a, a, assim a, a nossa vontade, assim na terra como no céu, o nosso, e a e a assim como nós podemos que E não se deixeis mas Amém. E a graça do Senhor Jesus, o amor eterno de Deus Pai, e a doce comunhão do Divino Espírito, repousem sobre todos vós e acompanhe o Teu certo, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. E Deus abençoe. Amém. Amém. Amém. Pessoal, é vou colocar uma música aqui Que era aquele mais amado Quem souber Canta junto